Eu sim. é difícil, Eu amo saudades e você Faz dias que quero te ver Tô preso na pele e não consigo mais viver Sem você, pode crer Desse jeito vou morrer Eu sou frágil, meu amor oh. Faz dias que tô na velha Solidão me apertando, Se fico em eu não sei o que fazer Tô na verde, tô na verde Tô na verde, pede, pede Tô na verde, tô na verde Tô na verde, tô na Não faz isso comigo, eu só fujo amor Quando você for embora meu coração se quebrou Tu faz falta meu amor eu sei que faz, mas será que eu também faço na sua vida? Me amar, pra voltar, eu só quero te ver mais uma vez Com quem me você passar, me dê um brilhinho na barriga Eu só quero te amar